E só foram fomos a bater nas portas, a bater nas portas. Bem, isto também é quase que fica, está a ficar deserto. Isto é quase não é nada. Por terras de Miranda do Douro ainda se conversa em mirandês, mas os seus falantes são cada vez menos e cada vez mais velhos. Um estudo da Universidade de Vigo prevê que a língua se perca nos próximos 20 anos. Para quem vive em ruas assim desertas, a razão é clara. Nós temos um, um déficit de nascimentos aqui na região de Miranda do Douro. E de gente portanto, que não está... Não, não se encontra trabalho para elas dos mais jovens, onde poderá poderia haver nascimentos. A partir de não haver pessoas, de não haver crianças, tanto está se está a perder um bocado o mirandês nesse sentido e não há no há não, não, não tem portanto não tem uma continuidade. A gravidade da perda de uma língua traduz-se na morte de uma cultura e na desertificação das terras de quem a viveu. Quem ainda fala mirandês chega a ter vergonha de usar esta língua oficial portuguesa. Isto tanto os mais velhos como jovens têm em comum. A minha mulher é uma das mulheres que fala bem o mirandês, mas só fala com outras que esteja a falar. Se não ela solta, sentem-se, sentem-se emvergonhados e nós devíamos estimar essa língua porque uma língua não é dialeto. É uma língua mirandesa mesmo pura que temos, Portugal temos duas línguas, e não esquecerem. Sempre falei mirandês. Nasci nesta terra e aqui me criei. No entanto, há uma década ou duas décadas, o mirandês era bem aceite. o tempo, já tínhamos quase vergonha quando íamos na cidade de lhe falar. mas era bem aceite. As pessoas aqui normalmente falavam-lhe, -no. Nós cada vez somos menos, as pessoas vão desaparecendo, para o interior, aquilo que fica, as pessoas desaparecem. Nem sempre se entende e depois acham engraçado, como por exemplo a soriano quando às vezes as pessoas chegam aqui e começam a falar suriano, nós temos intenção às vezes de rir, de algum tipo de sotaque ou assim, e acontece mesmo connosco. Mas para os jovens mirandeses há ainda a esperança de que a língua sobreviva. Quando a falam, sentem-se mais próximos da terra e de quem os criou. Eu sinto-me mais livre, mais do campo. Sinto. sei lá. Sinto como se estivesse na pele dos meus avós, a conviver com os meus avós, no ar. Tranquilidade da, da aldeia. Nós, nesta região, em vez de dizermos o CH normalmente, ou seja, cheio, dizemos cheio. Não dizemos o, b, o v, só dizemos o b. Não existe no vocabulário mirandês. E também muitas algumas palavras, em vez de dizermos se, dizemos se. Mas depende. Isso importa-me porque eu sou muito a chegada à ideia dos antepassados. passados. Eu hum, como é que eu ia dizer? Eu acho que eles eram pessoas muito importantes, muito fazem muito, têm muito significado para mim. O mirandês é uma disciplina opcional nas escolas da região, entre quem ensina a quem acredita que devia ser obrigatória e sobretudo mais protegida pelo Estado português. Da mesma forma que existe o Instituto Camões para a Preservação da Língua Portuguesa, pois o mirandês mais necessita desse instituto, um instituto público, um instituto financiado, com meios que possa promover a divulgação e a preservação do, do mirandês. Agora, a verdade é esta, o futuro do mirandês passa sempre e passará sempre pela escola porque sem, sem a escola não haverá futuro para a língua. Aqui aparece a palavra malzinas. O que é que serão malzinas aqui? O equivalente a português. Dinis? Sim, não são mãos não, é precisamente alguma coisa para... Mas nós em português usamos a palavra mezinhas não é? Ou seja, são chás, tudo o que seja à base de, de, de, de ervas, não é? Pronto, nós usamos muito. A Associação da Língua e Cultura Mirandesa já sublinhou entretanto a necessidade urgente do Estado proceder à retificação da Carta Europeia das Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa. Para a associação não basta que se traduza romances ou banda desenhada, é mesmo preciso combater o centralismo, apesar de não garantir a própria Carta estabelece que, periodicamente, haverá uma avaliação para ver o ponto da situação, por gente, por peritos internacionais. E, portanto, do nosso ponto de vista, isto é fundamental. Seria um reassumir da defesa da língua minoritária do país por parte do Poder Central. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que o Conselho de Miranda de Douro é aquele que fica mais distante de Lisboa. Segundo o doutor Google, basta ir ao Google e confirmar isso, e portanto, é um quase quando se fala em mirandês lá embaixo em Lisboa, é quase um não assunto, tem muito pouca importância, até porque não tem tradução depois em votos. Não se assina e não se dá, não, não, não, se, se, se, não se reconhece o valor da língua mirandesa enquanto património dos mirandeses, mas também património nacional, um pouco por desinteresse puro e muitas vezes também desconhecimento. Não, não mas vamos é poder, é. Sim, sim. O centro de Miranda do Douro é ainda cruzado pelo ocasional turista, mas as ruas permanecem desertas. Se o desaparecimento de uma língua é a morte de uma cultura, o mirandês depende já só dos jovens que o queiram falar. A vontade existe na juventude das terras de Miranda, a vontade política parece resumir-se ao silêncio. Tu não estás capaz de andar a quantas mais de ir de noite pelas arribas. Nem passavas ao...